Desculpa, gente, que meu microfone estava desligado. Na verdade, ele estava ligado. Só que aí, eu, na verdade, meu microfone, sempre que eu ligo o computador aqui. É, eu estou usando notebook. Quer tá ver aqui, ó? Estou usando notebook aqui, ó. É, só que tem um. Só que tem um porém. O notebook está conectado num no monitor aqui, num gabinete. E o monitor que eu uso. Ficou lá no outro canto. Ficou lá no meu quarto. Aí não consegui. Bom, bora lá. E eu vou pesquisar aqui um, um negócio. Eu vou. A gente, hoje a gente vai jogar. É... Não, hoje a gente não vai jogar. Hoje a gente vai fazer. A gente vai fazer uma revisão Deixa eu. Ah, deixa eu colocar em outro lugar minha light. Vou colocar assim, Aqui, ó é muito engraçado né mas aí vai ficar iluminando peraí vou colocar vou... pronto certo e eu... vai ficar iluminando eu aqui aqui aí vai ficar ruim assim. então vou colocar assim ó vou ver se consigo né? ai <risos> peraí gente caramba por que não tá indo negócio aqui, ó. Esse rosa aqui, aqui é um negócio. Eu vou desligar aqui, né? Vou ligar é aqui pra vocês verem melhor. Ele tá ligado agora. isso que eu tô usando. Só que eu não consigo passar o, o vídeo. Ah! Seu Se pobre, não dá pra pausar o vídeo. Não dá pra pausar. Esse daí é live, não é live. Ó, oh, hoje eu vou. Ó, oh, hoje eu. Ó, oh, esse perfil aqui é outro. É o meu, meu. Meu outro. Só que hoje vai ter uma. Só que hoje eu vou ter uma condição. Hoje eu vou ler pra vocês. Leia para. Leia uma criança ler para uma. Ó, oh, hoje eu vou ler a história seguinte. É, hoje eu vou ler a história. Hoje eu vou ler a história dessas duas. Eu, des, oh, hoje eu vou ler a história. Hoje eu vou ler a história é, é, as bonecas da Vovó Maria, porque esse vídeo aqui ele é recomendado para menores de 8 para menores de 8 ou 4 anos. Que já são, que já tem bastante. Que já sabem que isso daqui é um vídeo. Então bora lá. As bonecas da Vó Maria. Eu vou baixar aqui. Cadê? Cadê? Cadê o um negócio aqui? Compartilhe. Hum, não dá pra compartilhar. Eu vou. Na verdade eu vou ler por aqui mesmo. Bye. eu vou criar, querer... e eu eu vou criar para planetas. Elas também adoram passar as pedras na nossa de bombardeio que cheira a canela e tem uma risada gostosa que faz todo mundo rir com ela. Um certo dia. essa Agora eu vou contar uma história sobre três princesas do reino e que ele oh, E está no nome de. Do cesto, e bonecas pretinhas criava Ao final da história As meninas ficaram encantadas Porque se viram Porque se viram Porque se viram, porque se viram Nas próprias princesas Bem ali Bem pela vovó Pela vovó bem... Olha a assim as bonecas <risos> Esse mundo mundo. Bom gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, Pra ajudar bastante. E também o WhatsApp também me comentou. Ah é verdade, e o Atlas falou aqui que, se... que, ele... que no próximo vídeo ele... é ele que vai falar, tá bom? Então valeu! Valeu!